Salve família, aqui é o Nelson, comandante da Caravana Arquês. Estou aqui para convidar vocês para a nossa viagem. Vai sair no dia 10 de janeiro a Machu Picchu retornando dia 10 de fevereiro. Visitaremos os principais lugares que visitaremos será Salar de Uni, Potosí, La Paz, Cusco, Lago Titicaca, Vale Sagrado, e Machu Picchu. Ainda cinco vagas. Entre em contato com a gente, entre nessa viagem, nessa viagem é da sua Um abraço, uma manete na casa.